Minha infância foi uma infância muito sofrida, mas no meio tempo muito colorida. É casa de chão, né? É, não era de tijolo, era de pau a pique, não tinha laje, era telhado. Lá que eu nasci, depois criei lá porque as, porque as bibocas lá, depois... O que a gente alimentava na roça era o que a gente plantava lá. A gente mexia como nós já contamos: com farinhada, olhar muito de pedra, puxa lenha. E ficava aquela, aquela água ali, assentava e dava o polvilho. A gente tinha que pôr no sol, né? Esperar endurecer um pouco, põe no sol, secava. E a gente pegava esse para e fazia esquentando. Era uma momona. Catava tinha as mamoneiras, punhavam para secar, estralava, socava, torrava, as bem torradas, socava no pilão e fazia o azeite. Fazia pavio, pavio de algodão, de, de, pôr de, de, de, de, de pôr nessa candeia, Você descaroçava o algodão assim, e torcia eles assim, fazia pavio e fazia, fazia na tipo. Fazia uma trancinha. teve o trancinho acabei. de cabelo, quando o tranço o cabelo, o pavio era é que eu assim. tá bom, era em casa, de coco, de mamona, de. às vezes tinha gordura de coco, de. resto de. Às vezes matava boi, tirava coisas de boi, né? Que sebo é de boi. Aí gritava aqui, cozinhava, e punha só, Outra hora fazia os brasileiros de né? De quadra. Né? A gente, a gente fazia, a gente mesmo fazia. Apaga a luz e acende o um lampião. Se quiser casar comigo, não namora a outra não. A gente com os meninos tudo lá dentro é a roça, né? Pra colher abóbora, é feijão. E o carro vinha lá, chinhainhainha. O chinha. carro gritava. <risos> tá, tá, tá. Era muito bom. Tirava os porcos quando matava os boi, tirava os foros, punha para secar, né? E aí a gente tirava aqueles pedaços aqui e fazia. Punha o pezinho lá, fazia o molde. <risos> Aí era, era o sapato. Meu pai punha a gente lá naqueles matos lá pra capinar, ia fazer aqueles bolão de capim rolando com o morro abaixo lá. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar. E a gente punha madrinha e padrinho. eu tenho uns quatro compadres que eu considero de compadre mesmo, mas foi de batismo e boneco. A gente fazia biscoito, dava café depois de batizado, dava almoço, comida mal, Matava frango, de não existia telefone. Vai, dá um recado, Fernando, se você vê, para que eles venham aqui para casa, nós vamos fazer uma serenata lá no Ezeguier. faziam fogueira dia de San, Senhora Santana, São João, dia de São, São João, São, João São, Pedro, São Pedro, é isso que eram as fogueiras. São eles faziam aquele mateiro, faziam aquelas fogueiras, as toura de lenha assim, faziam as toura assim, chegavam era muito sofrido, não era tão gostoso, viu? Mas o meu pé na barca Ô oh, marinheiro abaca escorregou Ô oh, marinheiro Se eu não vou Na barca não. Ô oh, marinheiro Na velha também não vou Agora eu vou cantar o <risos> seu Não há machado que corta o marinheiro A raiz do bem querer O marinheiro se corta, torna a brotar O mar